Ah, calma, como pode pensar que eu vou atirar? O senhor disse que vai sair com a espingarda? Sim, sim. Nós vamos até o restaurante da esquina. E lá não tem animaizinho.